Você sabia que 30% das mulheres não sentem ou nunca sentiam um orgasmo? E que uma parcela significativa das mulheres finge orgasmo na hora H e na maioria das vezes elas fingem ter prazer para agradar o homem? Preste muita atenção ao que eu vou te falar agora, porque o que eu vou te falar poderá melhorar muito a sua vida sexual. O meu nome é Mauro e eu sou um dos fundadores do portal Sexo Sem Dúvida, o maior portal de saúde sexual da internet brasileira. Agora você vai ter a possibilidade de ser dono de um conhecimento que a maioria dos homens não possui, você vai saber detalhes sobre o prazer sexual feminino que ninguém fala. Se você ler e aplicar os conhecimentos deste e-book que eu vou te apresentar, logo vai acontecer uma coisa muito interessante na sua vida. Você homem vai começar a se sentir mais confiante e vai começar a receber elogios das mulheres. E você mulher vai começar a se sentir mais alegre e com mais saúde, pois é esse o efeito que um verdadeiro orgasmo provoca. É comum ouvir seus amigos falando que sabem tudo de sexo, que são os melhores, que são muito bons de cama, não é mesmo? Pesquisas mundiais apontam que 40% das mulheres estão muito insatisfeitas com a sua vida sexual e 70% das mulheres nunca gozaram com seus parceiros. Eu vou te falar uma verdade que ninguém te contou. A reprodução é instintiva, mas o sexo e o prazer, e também o orgasmo, são aprendidos. Nós não nascemos sabendo fazer sexo. Esqueça tudo o que você ouve por aí sobre orgasmo feminino. A maioria das pessoas fala sobre sexo apenas por sua vivência, o que pode ser e geralmente é algo muito particular e que diz respeito apenas à própria pessoa. Portanto, tome cuidado ao levar essas informações muito a sério. Por isso, com a intenção de ajudar os homens e as mulheres a obter o máximo de prazer no sexo, o terapeuta sexual Marlon Matede resolveu reunir em um só lugar, um e-book, os conhecimentos necessários para você que deseja proporcionar orgasmos verdadeiros, reais e intensos. O conteúdo deste e-book é o melhor que você vai encontrar em toda a internet. Nós do Portal Sexo Sem Dúvida passamos muito tempo buscando e não encontramos nada tão bom, tão útil para quem deseja provocar ou ter orgasmos reais e não fingidos. Este e-book contém o que você deseja. Este conhecimento está aqui dentro. E ainda muito mais, porque com este ebook você vai entender muito melhor sobre o corpo da mulher, áreas mais sensíveis que a vagina, conhecimentos necessários para facilitar um orgasmo, o que a maioria das mulheres busca no sexo, como facilitar orgasmos múltiplos, o modelo padrão de sexo que as pessoas fazem sem se dar conta, como fazer sexo desfrutando de uma sensação intensa, entre outras coisas. Aí você me pergunta, sobre sexo e orgasmo muita gente fala, todos dão dicas e técnicas gratuitas na internet, então por que eu pagaria por esse e-book? Você pode passar muito tempo buscando artigos e dicas rápidas e você vai encontrar, porém a probabilidade de você obter resultados reais com esse tipo de informação é quase zero. Sei disso porque nós recebemos todos os dias mensagens de pessoas agradecendo e dizendo que o sexo para elas agora melhorou muito, que elas nunca tinham imaginado poder aumentar tanto o prazer, a confiança e o relaxamento durante o sexo. E o preço? Você deve estar se perguntando quanto custa esse conhecimento que pode mudar a sua vida. Existem muitos e-books à venda na internet, você deve saber. Alguns muito bons sobre finanças, sendo vendidos a 87 reais. Outro sobre marketing à venda por R$98,00. E ontem mesmo eu vi um sobre como controlar a ejaculação precoce à venda por R$ reais que o autor considera, e nós também, que este conhecimento não deve ficar oculto de você por motivo de preço. Por isso, o preço deste ebook é irresistível. Apenas 17 reais Você paga isso em um almoço, não é mesmo? E o melhor, nós temos tanta certeza do poder que tem as informações contidas neste ebook que nós vamos lhe dar uma garantia de 100%. Ou seja, se este conhecimento não melhorar a sua vida sexual, nós lhe devolveremos o dinheiro sem qualquer questionamento. Basta enviar um e-mail para contato@portalssd.com.br e nós lhe devolvemos o dinheiro na mesma hora. Aproveite, obtenha agora mesmo um conhecimento que a maioria dos homens não possui. Você não vai se arrepender.